What's up! Any beats aqui. Hoje vamos fazer uma batida iniciando do zero. Já temos o reason aberto. Vamos inserir um instrumento e executar. Certo, vamos eh, organizar esses clips de mid. Ctrl J para unir e vamos mudar a cor e, e vamos mudar a cor para diferenciar do outro clipe. V vamos inserir novo instrumento para ver qual é a nova ideia. vamos inserindo as melodias, vamos reajustar o clip mid Bye. Vamos colocar alguns efeitos Vamos inserir novo instrumento para inserir nova melodia. Ctrl D para duplicar. vamos colocar um efeito de distorção para dar um toque de lo-fi Estamos um pouco os volumes. Vamos inserir um novo instrumento e ver o que sai. Vamos reajustar e duplicar os clipes do mid. Vamos adicionar o bass. Duplicar Remover alguma imperfeição E fazer o quantas Vamos ajustar o Decay, para prolongar um pouco o som curto do Lead. Novo instrumento para mais uma melodia adicional. Vamos testar para ver o que sai e depois vamos gravar. Vamos ajustar o release para cortar um pouco o som, está muito longo. de música eletrônica ctrl D para duplicar vamos reduzir o transposer para transposer estar mais grave e vamos cortar os agudos e os graves mais uma vez Dar mais espaço aos outros instrumentos, vamos anexar a bateria. Vamos inserir alguns samples de outros instrumentos, nesse caso vamos colocar de novo aí a caixa screenshot. vamos substituir o existente com um outro melhor ajustamos os parâmetros ao nosso gosto Vamos colocar o ar head. Precisamos de um hi-head para reforçar. Vamos ajustar a reprodução do hi-head para o modo pêndulo, neste caso para ir e voltar. espaço para melhoria iremos fazer durante o processo de masterização no final do beat Vamos reduzir o efeito de distorção um pouco. Para estar um pouco mais transparente, mais claro. de ajustar o tempo para estar um pouco mais rápido Acho que essa velocidade está boa Para não deixar o vídeo muito longo vamos parar por aqui e Já aproveite de deixar o seu like, subscreva-se ao canal para ver a continuidade deste tutorial próximo vídeo em que vamos fazer o arranjo desta música e depois talvez um outro vídeo onde iremos fazer a masterização ou melhor mixagem da batida então ficamos por aqui até a próxima aproveita e clicar o vídeo ao lado para ver mais dicas de Reason